Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto, Carol. esse é mais um Elefante Literário, com um vídeo especial ao dia de ontem, né, que foi Dia do Amigo. Um ano passado a gente fez um vídeo falando personagens que a gente queria ser amigo. Esse ano a gente vai trazer livros que trazem grandes amizades, né? Coisas bonitas, de você se ler, se inspirar nos nossos amigos. <risos> é, okay. Eu não poderia começar com outro livro que não fosse Harry Potter, minha gente. Por quê? Além dele trazer muitas amizades muito bonitas, né, ao longo dos seus sete livros, ele uniu também muitas pessoas. Toda uma geração aí conhecendo Harry Potter. É clichê? É, talvez. é clichê. é uma verdade. Mas é, não tô mentindo, minha gente. É uma verdade, é uma amizade assim muito bonita, sabe? E a gente se inspirava. Quem não queria ser, né? Os Harry Potter. <risos> é. O único que eu vou dizer é que também não poderíamos deixar de dizer Que é um clássico, né? Das amizades na literatura, que é o livro O Caçador de Pipas, de Khaled Rossini. Que livro lindo, né? Eu ia botar ele também. É uma amizade especial e verdadeira daqueles dois garotinhos. É, tem treta, tem treta, tem. Assim, né? Nós vamos entender. Tem uma tretinha, mas depois tem o quê? A ah lágrima, porque é uma coisa tão bonitinha que você fica. <risos> Não acredito que eu estou tá é, dizendo isso. É ótimo. Ah, melhor livro que eu vou falar aqui, na verdade na verdade, eu gostei mais do filme do que do livro, e é As Vantagens Ser é Invisível, e é um livro muito bonito, é um livro triste não é um livro leve, não vou dizer que é leve porque não é, é um livro triste, mas que vai mostrar toda essa amizade de Charlie né, que é o nosso protagonista, tudo que ele aprendeu com pessoas maravilhosas e nós. amizades muito bonitas e pessoas que ele aprendeu a conviver e foi uma pessoa melhor, coisas desse tipo então, eu não vou falar montando um o livro porque assim, eu gostei médio, não vou mentir desculpa, mas o filme é sensacional, então eu, eu trouxe essa história aqui para relembrar boas amizades. Vamos chegando um pouquinho mais aqui perto, ó, livros que foram lançados mais recentemente, eu vou falar aqui do livro Amanhã Você Vai Entender de Rebecca Stead aqui a gente tem uma amizadinha muito bonitinha entre Miranda e Sal, que na verdade é uma amizade verdadeira, que passa por suas batalhas e tribulações tribulações, eu <risos> Tribula... quero <risos> Turbulências Trembossa ainda, nunca disse é. essa palavra. Isso existe? Não é? É, existe, né? existe muito Mas aí acaba né, que a amizade permanece Então quem ainda não conhece esta obra que foi lançada em 2009 Na verdade faz um pouco de tempo de fato né? Pode pegar pra ler. O terceiro e o último livro que eu vou falar aqui, eu já fiz um vídeo especial pra ele, e não faz muito tempo, mas viu, gente? Ninguém Nasce Herói, de que novela. Gente, que amizade, que livro! Na verdade são muitas amizades, na verdade é, é um grupinho, que gira em torno é do Elie Chuvisco, que é o protagonista, e ai, sabe? É aquele grupinho de amizade que cada um tem seus defeitos, suas qualidades, sabe? E aí todo grupinho tem isso, né? Tem uma pessoa mais que fala mais na cara, tem uma pessoa mais carinhosa, tem uma pessoa mais na dela, então... Tá bom, querida? Faz <risos> muito tempo que eu tô querendo espiar. <risos> E esse livro traz isso muito claramente Esse grupinho que você se apega A todos os personagens e todas as amizades Todos os laços ali que se formam São muito legais de livro. O último livro que eu vou falar aqui É um livro queridinho de muita gente Por aí, e é The Kiss of Deception E eu vou falar sobre a amizade de Lia Que é a nossa protagonista E de Pauline, que desde o primeiro capítulo A gente percebe, Lia é a tipo A princesa, né, a poderosa lá E Pauline é a minha que trabalha para ela, né Tipo a diz? tipo criar dela. Só que elas são tipo muito amigas, de verdade, e passam por tudo que passam por aqui, juntas E mesmo assim a amizade não cai, não decresce, não ah, esmorece Tá bem ruim de palavras <risos> hoje, né? Procuram umas palavras aqui que ninguém nunca viu <risos> Mas essa amizade aqui é uma amizade inclusive que vale a pena de ser conhecida essa, essa expressão existe? Vale a pena de ser? Não, não, sei. não existe na verdade não. É uma amizade que vale a pena ser, né? Lida Vamos pra frente Vou dar na sua cara quando eu vou esse vídeo vai ser ótimo. Uhum. Deixa aqui nos comentários qual livro que você acha que tem uma amizade assim maravilhosa e que você indica pra gente ler e pra todas as outras pessoas. Falando em amigos, manda pros amigos, né? Manda pra todo mundo. Ah, lembrei de você e tá, tal com esse vídeo. Ah, ah nossa amizade bom. é desse jeito. É, vai ser ótimo. Às né? vezes... Ah, queria que nossa amizade fosse desse jeito. Eu queria... <risos> não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e fica ligado em tudo que tá rolando nas nossas redes sociais. Valeu. Valeu. A amizade, nem mesmo a força do tempo, cuidado. Assim ó, a amizade, tudo parado. Okay? Ai meu Deus,